é absolutamente determinante que os compromissos se assumam, portanto se materializem, haja uma atualização dos NDCs e a Comissão Europeia, a União Europeia, através da presidência do Conselho, através da Comissão Europeia, tem que manter essa ambição internacional e dar o exemplo do ponto de vista daquilo que são as ambições europeias relativamente à redução das emissões. Nós temos o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Uh, uh, temos o objetivo da redução das emissões até 2030 em 55%, e portanto, Portugal eh, contribui, obviamente, tendo, sendo dos países com maior ambição, eh, também é dos, de, procurará antecipar, segundo a sua lei de, de base do clima e com resultado concreto das políticas que temos adotado, antecipar a meta da neutralidade carbónica. Portanto, a, a, Comissão Europeia, a, a União Europeia vai manter eh, essa vontade, essa ambição e vai levar para a COP essa, esse, essa, essa mensagem da necessidade de manter eh, a ambição, aliás, algo apelos que têm sido feitos pelo Estado-Geral das Nações Unidas e que nós todos devemos corresponder. O nosso caso é um caso de um país que tem procurado, no atual contexto da crise energética, acelerar a transição e uh, percebe que daí trazem uh, benefícios de natureza ambiental, mas também económicos. Nós, uh, o governo português, uh, não tem uh, aderido a um conjunto de apelos para nós uh, recuarmos num conjunto de políticas que adotámos e que tiveram impactos muito significativos na redução das emissões. Temos procurado, aliás, adotar estratégias noutro sentido. Uh, dá dar um exemplo. Uh, aquilo que foi uh, o encerramento da, da, da central, das centrais a carvão em Portugal teve uma redução de 21% naquilo que são as emissões uh, poluentes de, na, no que diz respeito à produção de eletricidade. Aquilo que nós temos que transmitir aos nossos cidadãos, aos portugueses, aos europeus, é que a União Europeia quer manter as ambições que estabeleceu e, e tem um conjunto de políticas que tem como objetivo responder a essa ambição.